Olá pessoal, o parto de hoje foi de uma paciente praticante de crossfit. Ela me procurou no começo do terceiro trimestre, porque o seu médico tinha recomendado que ela parasse o crossfit por risco de parto prematuro. Eu fiz os cálculos de qual seria o risco dela de parto prematuro e o risco foi muito baixo. Então ela ficou tranquila, continuou fazendo o crossfit. E no finalzinho da gravidez agora, ela teve uma dor lombar forte e a gente diagnosticou a infecção urinária. Ela começou o tratamento de infecção urinária e entrou em trabalho de parto logo depois, no outro dia. O trabalho de parto foi um pouco mais doloroso do que o normal, provavelmente por causa dessa infecção. Ela tomou analgesia, teve uma evolução muito saudável, muito fisiológica do trabalho de parto. E aí chegou aos 10 centímetros, teve topo expulsivo e seu bebê nasceu muito bem, muito saudável e está lá mamando. Teach my soul to sing your song, even when my eyes can't see, when I can't seem to carry on, I know your hand is guiding me, I know your hand is guiding me.